Poucas vezes fui tão xingado aqui no canal quanto essa semana quando disse que achava o Jamão Sterling favorito contra Henry Serruda que meu palpite ia nele pro UFC 288. Usei argumentos físicos, né? A idade do serrudo o tempo de natividade, a diferença de tamanho, o ritmo de jogo do Sterling. E com certeza se somarmos tudo isso, alguma contribuição ou uma contribuição boa teve pro resultado final. Mas chamo atenção pro ódio que recebe Aljo, talvez o campeão mais impopular do Ultimate, que é vaiado em 100% por cento das arenas onde atua, até em Nova Jersey, onde treina e reside. O público desgosta tanto dele, que é tanto vê-lo pelas costas, derrotado, dando espaço a um campeão mais carismático, que criam uma espécie de pensamento desejoso de achar que ele é pior do que realmente é. O próprio Cerrudo na entrevista após luta disse pro Joe Rogan: "Ele é melhor do que eu achei que fosse ser. Não teve jeito, quer a gente goste ou não, Aljamain Sterling é o melhor peso galo do mundo. E é melhor se acostumar com essa ideia porque não tá com cara que ele será batido em breve. Mas vamos lá, falar sobre a luta. Cerrudo de fato converteu as quedas limpas e conectou os golpes mais pesados. Sempre foi o lutador mais perigoso, contundente Tanto que nem achei maluquice do jurado Mike Bell marcar 48-47 a favor dele Mas aí a gente entra naquele velho dilema que marcou a rivalidade, por exemplo, de Max Holloway com Alexander Volkanovski Volume de jogo versus contundência Por causa da diferença de envergadura e timing Quase metade de tudo que Cerrudo arremessou foi no vazio Enquanto o Aljo conectou 43 golpes significativos a mais Dá quase 9 por round, é bastante coisa Foi aquele esquema, enquanto o cara mais longo toca, toca, toca Se aproveitando principalmente da envergadura de perna O mais curtinho acerta um ou dois bons golpes de vez em quando Aí como Cerrudo não aplicou knockdown, não balançou o Stanley claramente em nenhum momento, não decidiu um round, um round assim, sentou na graxa. Duas coisas eram bem previsíveis, que Sterling estaria mais rápido e que eles basicamente se cancelariam na luta agarrada. Sterling fez 4 a 3 em quedas, mas nenhum deles avançou posição ou levou perigo depois disso. Só chamo atenção de novo para uma declaração do campeão pós-luta, abre aspas. A medalha olímpica não serve de nada aqui dentro, nessas grades. De nada é exagero, mas é óbvio que a dinâmica muda bastante em outro ambiente, com regras diferentes, e injetando elementos do Submission e do Strike. Com tudo isso dito, também acho que o Sterling subestimou um pouco o C. Vocês notaram como ele começou elétrico, partindo pra cima? Ali ele tava bem fora de personagem, ele não é esse cara Geralmente começa devagar, estudando Principalmente quando o adversário é bom na luta agarrada Fiquei com a impressão de que ele achou que o Serrudo tava fora de forma Que morreria no gás cedo ou tarde então quis botar volume de jogo em cima para criar o popular concurso de fôlego. Tanto que tentou uma porrada de quedas, 15 no total, sem muito compromisso com a conversão. Só para fazer o rival trabalhar e cansar os braços. Não deu certo, ele teve que recalcular a rota, porque o Cerrudo estava em excelente forma física, até terminou a luta aplicando uma belíssima queda. Pelo menos o estilo elétrico a la Cleguida serviu para pontuar, ele venceu o primeiro round, na opinião dos três jurados. O copo meio vazio para o Sterling é que ele estava meio afobado, tentando dar cotoveladas de qualquer jeito, se aproximando de rosto limpo, sem linhas defensivas e engolindo o golpe a seco. Enfim, para mim é um daqueles finais inconclusivos. Acho que o Sterling fez. Fez mais, se manteve mais ativo, mas não dá pra dizer que é o lutador superior, porque o Cerrudo também teve bons momentos. O resultado, inclusive, gerou alguma trepidação, alguma dúvida. O Cerrudo estava pronto para se aposentar em casos de derrota, tanto que tirou as luvas para fazer o anúncio. Ainda lançou aquele discurso simples de um competidor visceral. Se não sou o primeiro, sou o último. Mas enquanto conversava com o Joe Rogan, mudou de tom para um. Acho que vou parar, mas vamos ver. Tenho que conversar com a família e com o Dana White. Geralmente, quando se deixa a porta aberta assim, é porque haverá uma próxima. Serrudo teve uma excelente performance e nada indica que é um lutador superado. Pelo contrário, será Franco favorito contra 99% da divisão e consegue outro title shot com mais uma ou duas vitórias ou contra o Stanley, porque não há tantas alternativas para o campeão. Ou, quant... ou disputando o cinturão vago, caso o Aljo vença o Sean O'Malley na próxima e, de fato, suba para o peso pena. Só que o retorno ao topo pode ser ainda mais expresso, porque o Di Valle se recusa a lutar, com o amigo campeão Então que tal Serrudo versus Ville logo na próxima rodada? Se vencer, ainda tem a narrativa que venceu o melhor amigo do Sterling E que perdeu apenas por uma decisão dividida Talvez até adie a migração do Sterling o peso pena Tenham em conta que Dana White classificou a sua performance após três anos parado como incrível Quanto ao Funkmaster, serviço dado Sean O'Malley subiu no octógono, eles se encararam E quase rolou quebra-quebra porque o Ville Surrupiou a jaqueta do maconheiro Ah, eles devem se encontrar em agosto ou setembro na cidade de Boston E dada a defesa de quedas do O'Malley, para mim, Sterling favoritíssimo Então adianto a todos que detestam o cara Se acostumem, porque Sterling não vai a lugar algum E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista O que vocês acharam da luta principal do UFC 288? Como pontuaram? Acharam que o Stalin realmente levou a melhor e é o melhor peso galo do mundo? Ou você ainda não consegue dar o braço a torcer, detesta o cara e acha que ele perdeu de 5x0? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhuma resenha. Por favor, clique na mãozinha positiva. Para a gente continuar sendo indicado pelo YouTube no menu lateral. E desse mesmo UFC 288 rolou mais uma resenha, claro, sobre Gilbert Durinho versus Belal Mohamed. Você clica no link aqui do lado e confere assim que ele estiver disponível. Muito obrigado a todos pela audiência e até amanhã.